porque pode acontecer de ser diamante. Nós estava passando por perto. E resolvemos dar uma parada aqui para dar uma analisada. Mas como nós nos é parte peneira. Então é tem que trazer peneira e descer esse rio abaixo. Poder ver o que pode acontecer aqui. Mas o pro lugar promete alguma coisa, promete.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 Aqui é onde ele desce, aqui ó, onde ele desemboca na pedreira. Daqui dessa pontinha, e aqui daqui para baixo, uns 2, 3 km, é só pedra. Então ele desce para essa pedra ali abaixo. Então pode ser que, que algum cascai, nós vamos fazer uma bateadinha de mão aqui, para nós ter uma ideia aqui do Sim. material. Isso, vai, vai nesse cascalho grosso ali, ó.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 já achou um diamantinho bateando na mão acabou que é fera vamos ver se dá para ver lá no fundo o cascaio parado na pedra eu acho que dá para ver olha lá ele tirando lá o cascai na mão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 ouro com uma pedrinha aqui julho. Não. vamos fazer um vídeo em curto lembra o pessoal aí para se inscrever no canal aí dar uma força no canal deixar seu like para que possa andar essa pedra preta aí deixa eu ver aqui é pedra ou carvão carvão carvão do uh, minha, minha mão chuvou tudo dela citrina citrenho é, hum, bonitinho é esse eu vou ter é hum. Nossa, é. o é que aí a citrina vai coisa mais linda vamos ver é um citrininha investiça hum.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 Aqui, a parte de cima aqui, é... é mais propícia que lá em uh -uh. Deixa eu ver. Aí, ó. Ó, tá melhorando, rapaz. Uai, uh -uh. isso tá parecendo alguma coisa, hein, rapaz. Uai, uh -huh. pedrinha. Outra aqui, ó. daí. Não, peraí, deixa eu ver essa pedra aqui, direito aqui. Essa aqui, é uma pedrinha que tá tapiando né, rapaz? E ela tá brilhando na sombra, hein? Uhum. já oh. O jacafunda bem a mão, beira na pedra, pra baixo.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 Mas tá com um tom muito bonito. É, tá de... Bo tá, tá bom ver, de, de... de essa pedra. Que nem tá pegando, é. que, que tá pegando, né? Nem o que tá pegando. Vai pegar tudo. pegar essa pedra. É. É. Olha a pontinha dessa pedra. É. a pontinha dela. Pontinha do quarto. Um. É, coluna, tá ruim? Ah, vai doendo, né? Cada esse jeito, é doendo? Vai ser sentado de um jeito muito ruim aí, um por sozinho na ponta do outro, tá? É. É que é bonito. Eu tô querendo ir ali, ó. Olha essas é unhão, tá hein? Que é, é tem outro. Vai... É ali que eu vou. Olha é aqui que eu quero. É aqui, que eu quero. É aqui, ó. Já é mais pesado que o outro. Ele para no topo, o olho também para lá atrás. Você lembra disso aqui? Não. Você não lembra? Não. Ah. Aqui, ó. A pedra aqui, o poço era, era desde aqui, ó. Até lá. dava aqui, ó. Ah, era fundo? É. Aí é. a turma do milagre vinha nadar aqui, mas vinha mais por causa do poço. E aí você amargulhava aqui, ó. Melhor que isso falar lá em cima. Aí. Água limpinha, limpinha. Depois sujou, aí acabou a felicidade do povo. Isso é encheu de areia. É, é encheu é, é de areia. Acabou a água, né? Eu peguei, eu, eu, eu peguei um chão de areia aí.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 Vem amarelo, na casa. uma mostrada aqui na paisagem pra aqui acima. Não escapa, não. isso não escapa não. tudo. é, Ah, é só uma pedrinha bonitinha. a Olha, vamos já encerrar. Isso aqui nós temos que voltar aqui trazer as primeiras também. É o outro que nós sempre tem que estar carregando tudo junto. O mato está chegando pertinho, Oxi. Quer levantar lá na ponta dela olha lá. a moerta que ela é. Olha lá. Olha como foi de ouro aqui, ó Maracacheta. É aqui, ó Essa é maracacheta, no né? sol ela brilha. É. aí, olha é só que eu tô na sombra, né? Tá, que Tem mesmo,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 a descrição tá embaixo aí do vídeo agora eu vou mostrar a modelo 3 a modelo 3 ela é telescópio, é dois tubinhos você abre aqui o tampão em cima, vira ela, puxa a antena faz o L, abre a outra, vira ela para baixo, puxa a antena, faz o L, isso é, ela está pronta aqui para ser usada, essa é a número 3, a é telescópica, ela é e fica toda dentro do tubo, é uma antena muito bonita,